Salve, salve rapaziada, beleza? Samba, uma aqui. E no vídeo de hoje vim tirar uma dúvida aí que muitos jogadores de CSGO tem, que é... É verdade que as caixas de CSGO param de dropar depois de 5 anos? Bem, galera, a resposta é não, não, não. Elas não param de dropar, o que acontece é que elas continuam a dropar. Só que elas ficam, tipo, extremamente raras. É, basicamente é assim, ó. Tem as caixas do drop ativo, que seria a recoil case, a dreams and nightmares case, snake bite case... Fracture Case e a Clutch Case E também tem as caixas Do hard Drop Pool Que seriam as caixas que saem do Drop Pool Ativo que é a Prisma Case 2, CS20, Prisma Case, Danger Zone Case, etc, etc, etc. O que acontece é que vamos fazer uma suposição aqui, ó. É... As caixas do drop positivo ativo tem cerca de 95% de chance de drop. Lembrando que isso aqui é apenas uma suposição, hein? Lanjas não existem, é uma suposição. Ah, só supositório. E as do rare Drop Pool Seria tipo 5% Lembrando que é só uma suposição hein? Aí todas as caixas do Drop Pool ativos São divididas em 95% E as do rare Drop Pool ativos São divididas em 5% Lembrando que isso aqui é apenas uma suposição Ninguém sabe porcentagem de chance Lembrando que a Valve não disponibiliza os dados de porcentagem De Drop Pool público Então é isso aí Aí todas as caixas do Drop Pool ativos são divididas em 95% Mas é tipo isso rapaziada E, do, o... e também o Drop do, Das caixas são divididas junto com skins e grafite que é dropado no final da partida, quando upa nível esses negócios, é, eu tenho um guia na Steam que explica mais sobre os drops e o que pode ser dropado tá, o link tá aí na descrição, depois dê uma olhada lá, dê uma curtidinha lá só pra fortalecer, deixa um comentáriozinho também lá, beleza? nós, ajuda muito, é, e bem, é isso concluindo, as, ca as caixas elas nunca param de dropar, o que acontece é que elas ficam extremamente raras acho que a mais conhecida pela comunidade seria a Bravo Casey, que é conhecida Conhecido por dropar a k 47 Serpente de Fogo. Ou mais conhecido como a AK-47 Fire Surf. E é uma casinha muito linda. E é isso. Bem, galera, o vídeo é esse. Espero ter ajudado vocês. Espero ter tirado a dúvida de vocês. Se caso eu tenha deixado alguma dúvida, posta aí no que eu tentarei tirar essa dúvida. Se eu te ajudei, deixa um like aí só pra fortalecer. Porque isso me ajuda muito. Se caso você queira me ajudar ainda mais, se inscreva no canal. E é isso. Muito obrigado por assistir. E tchau.